Hi Driver, Lucas aqui e hoje estou trazendo um vídeo completaço para falar sobre a nova categoria Uber Direct que veio para ajudar os motoristas que estão tentando bater a meta ali nessa pandemia do Covid-19. Então se você quer saber como que funciona, quais são as cidades que estão operando, quais as formas de pagamento, o que, que é esse Uber Direct... Assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like aqui abaixo e vem comigo. Bom, eu vou colocar o texto oficial da Uber aqui do lado e você vai acompanhar comigo tudo o que tem nessa nova categoria. Assim, a gente pode também ter uma conversa, a gente pode conversar aqui diretamente. Você está me assistindo, esse vídeo é gravado, mas você vai ver que você pode conversar diretamente comigo para entender melhor o que, que é esse Uber Direct, beleza? Eu vou abrir aqui o meu celular. Bom, aqui né, no texto primário aqui, a Uber fala que estamos passando por um período desafiador, está falando sobre a Covid-19 e tal, da, ou, estão constantemente buscando formas de auxiliar os motoristas, o que em partes é verdade, né? Mas. Estamos <risos> aí, né? Bom, aqui estamos lançando uma nova funcionalidade do Uber Direct com o objetivo de possibilitar que você motorista parceiro possa ter uma opção de incrementar os seus ganhos durante esse período de impacto da pandemia causado pelo Covid-19. O que é o Uber Direct? Olha só, o Uber Direct é praticamente você receber produtos de empresas de... Qualquer segmento, qualquer local assim que esteja querendo fazer uma entrega e não está conseguindo arrumar motoboy, não está conseguindo fazer os próprios envios, eles poderão no aplicativo da Uber solicitar um carro que faça essa entrega, ou seja, você pode entregar de tudo, que contanto que caiba no seu carro. Então aquelas corridas que você geralmente recusava de levar a máquina de lavar, levar a geladeira, não sei o que, agora você terá uma opção oficial de chamada onde o passageiro pode falar, ah, eu quero levar uma geladeira no seu carro. E você vai fazer essa corrida se você quiser. Não será obrigado, viu? Só para deixar bem claro isso. Mas então é praticamente uma forma dos passageiros oficializarem que eles querem fazer um transporte de alguma coisa durante essa pandemia do Covid-19. Então olha só, em que consiste essa nova opção na plataforma? Olha, é uma solução temporária na qual as empresas podem receber um pedido ou fazer uma venda por meio do seu sistema próprio e solicitar uma viagem de Uber Direct para fazer a entrega. Você motorista parceiro, poderá receber uma viagem dessa modalidade no seu aplicativo e poderá aceitá-la normalmente. Beleza. Onde esta nova opção estará disponível? Quais são as cidades que funcionam? Olha só. Ela está disponível inicialmente na cidade de São Paulo, com expectativa de expansão para as demais cidades do Brasil. Então, por enquanto, cidade de São Paulo funciona. Como é um projeto piloto, a Uber sempre testa antes de lançar qualquer tipo de produto, ela primeiro vai começar aqui na cidade de São Paulo e provavelmente nas próximas semanas já vai estar disponível para mais locais. Então, quem poderá fazer essas viagens? Olha só. Somente alguns motoristas parceiros do programa de vantagens Uber Pro serão convidados a testar o Uber Direct E de acordo com o crescimento da demanda por essa opção, esse grupo poderá aumentar Então só quem tem ali fez algumas viagens recentemente ou tem alguma quantidade de pontos no Uber Pro De forma aleatória a Uber resolveu mandar esse teste para os motoristas Então mesmo você sendo do Uber Pro, pode ser que você não tenha recebido, beleza? O que devo fazer quando receber uma solicitação para esse tipo de viagem? Ó, ao receber uma chamada da Uber Direct, você poderá aceitar normalmente caso queira. Se aceitar, você receberá no seu app as informações do que retirar e onde retirar. O passo seguinte é ir até o ponto de início da viagem, onde você buscará os produtos para entrega conforme informações que estará apresentando no aplicativo. E depois disso, basta você ir até o ponto final da viagem no qual o pedido deve ser entregue ao comprador final, conforme a informação recebida no seu aplicativo. Eu acho engraçado, deixa eu só dar um, uma ressalva aqui, pode ver que a todo momento a Uber está se isentando da responsabilidade de intermediação, ele só está falando que vai aparecer ali no aplicativo você se vira para fazer a entrega. Presta atenção, Ó, a entrega poderá ser feita na porta do comprador, caso indicado no pedido. Portanto, sugerimos verificar as instruções que a empresa deixar no próprio aplicativo e caso seja solicitado que o pedido seja entregue no endereço sem contato físico, coloque em frente à porta, toque a campainha e aguarde o comprador atender a uma distância segura. Para evitar problemas, é importante não concluir a viagem no app até que você entregue o pedido. Beleza? Por quê? Eu acho que ele deve estar explicando aqui daqui a pouco o porquê que é importante isso. Olha só, o que fazer caso o comprador não apareça ali para realizar a entrega. Isso deve ser uma dúvida muito importante de muitos motoristas aí. Vamos clicar aqui. Ó. Ó, se você chegar ao ponto final de entrega e não encontrar o comprador, recomendamos aguardar 5 minutos. Será praticamente igual aos passageiros. Se não aparecer ali, você pode aguardar durante 5 minutos e poder cancelar. Mas você não poderá cancelar tendo pedido dentro do seu carro. Olha só. Você pode entrar em contato com a empresa que solicitou a entrega através do telefone de atendimento informado no seu pedido para que eles entrem em contato com o comprador para receber a entrega. Se ninguém aparecer, recomendamos que você retorne à empresa com o pedido. Não se preocupe, você será pago pelo deslocamento pela empresa solicitante. Por isso é importante concluir a viagem somente após retornar ao local de retirada do pedido. Caso não encontre o endereço de entrega também, você também deve entrar em contato com a empresa solicitante através do telefone de atendimento informado no seu pedido para confirmação do endereço. Então como você pode ver aqui, caso a pessoa não esteja no local lá, não esteja no local onde ela solicitou a entrega, você pode esperar 5 minutos e após esses 5 minutos você entra em contato com a empresa que fez o pedido de, de entrega. Caso a empresa não consiga entrar em contato com o cliente, aí sim você vai lá, retorna com o produto no endereço do, do solicitante e esse deslocamento até o cliente e a volta será totalmente pago a você. E agora você deve estar se perguntando, quanto que eu vou ganhar por fazer essa categoria? E é algo que eu fiquei muito frustrado, viu? Olha só. Como essas viagens serão pagas? Os valores das viagens do Uber Direct são iguais as viagens do Uber X, ou seja, aquela micharia de R$ centavos por quilômetro e 20 centavos aí por minuto, é. Você terá que se dispor se deslocar, ter todo o risco de fazer essa viagem, podendo até mesmo ser um Uber mula, que nem eu já falei em alguns vídeos atrás aí, transportar drogas, porque você não vai saber, você não vai poder abrir o pacote que a pessoa está fazendo a entrega, e assim, você ter os míseros R$1,05 por quilômetro. É triste, muito revoltante. Se você gostou do valor de quilômetro que a Uber ofereceu nessa categoria, mande aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E o que acontece se o pedido que eu tenho para entregar estiver danificado? Por exemplo, se estiver parcialmente ou totalmente quebrado, ocorreu algum problema durante a viagem ou o pedido mesmo está quebrado e, o, o, e a pessoa resolveu não receber o produto. Ó... Caso você identifique na retirada do pedido que há um produto danificado, avise o estabelecimento antes de iniciar a viagem e solicite um novo. E assim, se por um acaso você o cliente se recusar a receber o pedido... E uma coisa que eu achei legal é que não vai ser todo mundo que poderá chamar esse Uber Direct. Esse Uber Direct, olha só, somente o método de pagamento com cartão de crédito será aceito. Então a gente vai se sentir um pouco mais seguro na questão de ter aquelas pessoas que chamam no dinheiro para poder fazer golpes e etc. Só poderá chamar Uber direct quem tiver o cartão cadastrado no aplicativo e assim você poderá se sentir um pouco mais seguro em poder fazer essas corridas. Porque quando a Uber lançou aqui no Brasil, as corridas eram praticamente todas em cartão de crédito. Por isso que não tinha essa quantidade enorme de, de motoristas sendo assassinados, Tendo vários golpes nos aplicativos, roubos, assaltos. Porque hoje em dia, se você for ver, grande parte das, dos problemas acontecem através da modalidade dinheiro. Antigamente, era só no cartão de crédito, então não tinha muito essas coisas. E pelo menos nessa questão aqui do Uber Direct, somente no cartão de crédito. E assim a gente vai se sentir mais seguros. E é isso. Você gostou dessa categoria? Achou legal? Ela já está implementada, já tem alguns motoristas que já estão com essa função habilitada no aplicativo, aqueles que receberam o teste por fazerem parte do Uber Pro. E se você gostou, mande aqui nos comentários, que eu quero também saber a sua opinião. Eu, particularmente, eu achei até uma boa opção durante essa pandemia, para evitar que a gente fique muito tempo parado, tendo uma nova opção de ganhos. O problema que eu achei é que tem muitas transportadoras que o valor de quilômetro e minuto é muito mais alto. E aqueles que fazem esse tipo de entrega de transporte ganham muito mais dinheiro. Agora a gente que faz o Uber vai receber muito menos. Vai ter que receber uma corridinha ali como se fosse Uber X. E ter que se contentar somente com isso. É complicado. Bom, se você gostou desse vídeo completo explicando sobre o Uber Direct, eu só vou pedir que se você não sentou o dedo no botão de like aqui abaixo, mano, manda agora, isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo para você. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que ainda estão curiosos para saber o que é esse Uber Direct. E olha só que bacana, ó. mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você. Então eu te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal. Combinado? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Falou!